Estamos a falarmos do Instituto Politécnico da Guarda, mais propriamente enquadrados pela Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, onde seleciona um curso de animação sociocultural, que é um curso com enorme tradição. É um curso com um currículo bastante diversificado na área das expressões e na área das animações, nomeadamente a animação em face e juventude, na animação de idosos, animação nos públicos com necessidades educativas especiais. Devo realçar também que ao longo do curso são realizados estágios em algumas unidades curriculares de referência, nomeadamente a animação de idosos, a animação na infância e juventude, também a nível da gerontologia educacional, o que leva a que os alunos tenham já alguma prática e possam desde logo começar a pensar quais são os, as motivações de, de estágio e aquilo que mais se coaduna com a sua forma de ser, de estar e de pensar, porque o curso de animação sociocultural tem uma versatilidade tal a nível das unidades curriculares que ministra, que podemos dizer que desde a versão cultural, a versão desportiva, a versão gerontológica e geriátrica, nós podemos enquadrar a formação deste curso direcionada então nestas vertentes. Portanto, os alunos têm um enorme leque de escolhas que permite que eles futuramente possam integrar diferentes campos de atuação na sociedade.